Olá, meus amigos, internautas do Rio Mafra Mix, do programa em especial Ana Catarina Show. Hoje estamos com um convidado que faz um grande trabalho em nossa cidade de Mafra. Mafra e Rio Negro, Marcelo? Somente Mafra, por ser Santa Catarina. E o Proerd é, é de Santa Catarina? O Proerd é no Brasil inteiro. No Brasil e mais de 50 países pelo mundo. Mas começou em qual estado? Começou no Rio de Janeiro, no ano de 1991 que ele veio, digamos assim, vamos colocar a expressão importado, porque ele é um programa que a gente tem que seguir, é obrigatório seguir as diretrizes do DER, que é lá dos Estados Unidos. Então ele começou em Los Angeles, e muitos acham que foi um policial que criou o Proerd, e não foi. Quem inventou o Proerd, quem começou, foi uma professora. Por que que ela começou? Ela teve a noção de que os alunos estavam se envolvendo no mundo das drogas, e ela pensou, não, alguma coisa tem que ser feito. Dela foi no departamento de polícia lá em Los Angeles, e dali surgiu o PROERD, que se espalhou pelo mundo todo. E aqui em Mafra chegou em 2000. Então aqui a gente faz 22 anos já. Em 2000 que começou isso. o programa do PROERD. Isso, a em Mafra em 2000. Marcelo, é, você é policial militar? Sim, policial militar. Cabo? Cabo, Aqui do no nosso município. E você me relatou antes de nós começarmos o programa, é, que foi uma situação que aconteceu no seu trabalho, que você pensou que poderia ajudar mais a sociedade, que o jeito que você estava fazendo talvez não fosse tão, é, não ia conseguir resolver. Você precisou fazer de outra forma. Se explica aqui para nós o porquê que o Marcelo resolveu entrar no Proed? Então foi assim em 2008, só não me engano 2008 ou 2007, a gente prendeu um traficante que ele estava lá com 60 e poucas pedras de crack, bucha de cocaína maconha e tudo mais, balança de precisão o um caderno com, anotação, com as anotações do, dos, entre aspas, clientes na gíria da polícia era um flagrante completo porém a gente fez o flagrante, entregou na delegacia o delegado fez o trabalho dele, foi para o Ministério Público o Ministério Público também porém, a nossa legislação, não estou aqui criticando o juiz, quero deixar bem claro isso ele foi colocado em liberdade por ser réu primário, que é, digamos, uma benécia da lei, né? Uhum. eu pensei comigo assim, tá, mas mesmo que ele tivesse ficado preso mesmo que ele tivesse ficado preso, ele vai ficar aqui, mas vai ter um outro que vai estar vendendo a droga para nossas crianças, nossos adolescentes. Daí eu conheci o ProERD, e ali eu pensei, aqui eu vou prender só ele. Numa sala de aula, eu consigo de 30 alunos. Que desses 30 alunos, eu consiga chegar antes que o traficante, eu estarei fazendo mais do que prender só um. Daí o meu motivo principal foi a educação, que eu penso que a educação é o resultado para tudo. Marcelo, é, falando em educação, a gente sabe que a escola é, é, é o alicerce da família também. Sim. É, você acha assim que uma das situações que as crianças se tornam mais vulneráveis em relação às drogas é na família? Eu sou meio relativo a isso, sabe, Catarina? Porque eu vejo muitos alunos que são criados num ambiente familiar muito bom, protetor, ou pode ser que aí que está o problema, né? A autoproteção pode deixar fazer tudo e tudo mais... E aí umas crianças que têm, digamos, no, no linguajar, estão meio que jogadas e elas conseguem ser uma, uma pessoa de bem. Mas eu acredito que a família tem um grande poder, sim, influenciar para os dois lados. Para o lado do bem, como para o lado do mal. Eu já tive alunos que eram filhos de traficantes. Inclusive, na formatura, no dia da formatura, eu sei que o cara era traficante. E ele foi lá, e me cumprimentou e me deu os parabéns para o meu trabalho que eu fiz para a filha dele. Até inclusive depois ele foi preso lá e tudo mais. Ou seja, a gente atende pessoas, digamos, que tem uma família bem estruturada. Que podem, em um, uma das, dos seus filhos, utilizarem droga, mesmo tendo uma estrutura, uma boa educação. Exatamente. Até para você ter uma ideia, existem pesquisas que mostram que o uso de drogas na escola pública é menor do que na escola particular. Tem alguns estudos do sebrid que falam sobre isso. E qual é a maior... Assim, qual é a maior maior droga utilizada não a maior, qual é o tipo de droga que é mais utilizada em nosso município é a maconha, a maconha é a mais utilizada, não no município, mas no mundo tá, é. no mundo inteiro a maconha ela é mais utilizada só que assim Catarina, a gente tem que fazer uma aspas aqui, porque a gente se preocupa muito com crack, maconha, cocaína e tudo mais porém, enquanto nós estamos conversando aqui, em algum lugar, aqui em Mafra em algum lugar no mundo, está saindo uma nova substância porque para ser considerada droga, ela precisa passar pela Anvisa. Então, que é a Agência de Vigilância Sanitária. A Anvisa vai fazer um estudo e vai dizer... É droga, é proibido. Uhum. Porém, até a agência Anvisa fazer uhum. todo esse estudo... Muitas pessoas já usaram. Muitas uhum. pessoas já tiveram problemas com uma substância... Que não é considerada droga ainda. Sabe, tipo... Que nem o Proer aqui, até 2014... A gente tinha maconha, tinha inalantes... Porém, em 2014, os pedagogos, o pessoal que faz o livro, ele pensou que o Proherde poderia gerar curiosidade. Hoje não. Hoje, as duas únicas drogas que tem no livro aqui Opa, é, é o cigarro e a bebida alcoólica, que são drogas lícitas. No mais, a gente trabalha com os alunos só em comportamento. Pressão dos colegas, principalmente. Como é que a criança vai agir se for pressionada. Porque eu vejo os alunos, muitos deles fazem o que o amigo manda. Ah, se você não fizer isso, você não é meu amigo. Tipo, o Proerda aqui tem algumas situações, problemas, que trabalha bem na pressão. Como que eles vão agir a pressão? E muitos, infelizmente, nas próprias respostas deles, eles dizem... Não, eu faço isso porque ele é meu amigo. Eu prefiro eu ter problemas, mas continuar a minha amizade com ele. E aí que está o grande problema. Esse é o maior problema. Esse é o maior problema. Na sociedade. Na sociedade, exatamente. E assim, o que que te deixa feliz assim. O que, que uma, se teve alguma vez que aconteceu uma situação e a criança diz "Ó oh, professor, eu não não experimentei, não utilizei porque eu tive aula do projeto com o senhor. O que me deixa muito feliz é que falando que as crianças com 10 anos. Cara, depois elas vão crescer é normal a mentalidade muda. Uhum. Muitos deles relatam na formatura e na redação que eles fazem, inclusive fazer semana que vem, com a, com a minha galerinha ali. Eles relatam que o pai, a mãe, um parente parou de fumar ou parou de beber pelo, por ele. Ele influenciou a criança, a criança no caso influenciou o pai a parar de usar essas drogas lícitas. O que me deixa muito feliz é quando encontro meus alunos aí na rua. Por exemplo, em 2020, eu estava trabalhando na ProER, a gente foi designado para o Covid, e eu fazia visita nas lojas, no comércio. E muitas dessas lojas, eu conversava com as pessoas e no final, lá, falei, o senhor não lembra de mim, policial? Eu acho, que, acho que não. É muita gente. Eu fui esse um aluno lá na tal escola. Que legal, mestre. Tá? E eles falam que já tiveram a oportunidade de usar e lembraram do ProErd. Lá atrás lembraram do ProErd. E o que me deixou muito feliz foi ano passado, aconteceu pela primeira vez, sinal que estou tô ficando já velho, né? Muitas, muitas, não, teve três. Eu cheguei na sala para praticar o ProErd e me apresento para a professora lá e tudo mais. E três professoras que foram minhas alunas. Hoje são professoras da turma que eu estou trabalhando. Tipo, é assim, é bem, bem interessante. Então, tá ficando bem, ficando bem, hein, Marcelo? está ficando bem. Tem que treinar alguém. Tem que treinar alguém. Pessoal, pessoal novo ali tem que dar uma, uma e, ajeitada. E, assim, as dificuldades de vocês. A gente, como a gente falou, é, falta efetivo, né, uhum. em nossa cidade. Muita gente se aposentou ou foi transferido para outras cidades aqui uhum. próximas. É, eu acredito que seja falta Sim, até mesmo Catarina, hoje é o policial Marcelo Jankowski que está, digamos, à frente do ProERD Mafra. Mas eu não quero que daqui 5, 6 anos, quando eu me aposentar, que acabe, eu quero que o programa continue. Assim como antes, tinha outras pessoas que fizeram esse mesmo trabalho. Então, como é que funciona hoje? Então, hoje nós temos três policiais aqui em Mafra, né, que estão aptos para aplicar o ProERD. Porém, como o efetivo foi caindo, foi diminuindo, e é no estado inteiro, não é só nossa, digamos, não é só para nós, mas para todo mundo. Daí eu tinha, tinha, poderia escolher algumas escolas e aplicar só nessas escolas, seria mais tranquilo. Ou dar uma de... desculpa a expressão aqui, dar uma de maluco e fazer tudo. E eu resolvi fazer tudo. Então esse ano, só para você ter uma ideia, eu estou trabalhando em 42 turmas. E ao total serão 852 alunos. A formatura. Isso. Só que na primeira formatura será 200 e pouquinhos. Daí em agosto mais 200. E lá no final do ano, mais 200. É muito, muita criança. É muita criança. E Você vale é a f... pena. Vale a eu pena. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. As pessoas e o pessoal que me conhece sabe que eu amo esse trabalho que eu realizo com as crianças. Porque eu vejo ali. Muita gente fala assim: ah, as crianças são o nosso futuro. Eu discordo. As crianças são o nosso presente. Se a gente preparar eles agora quando eles forem, digamos, cuidar da gente eles estarão preparados. E tem relatos, assim, de alguém, de alguma criança, falar assim, ó oh, professor, é, aconteceu isso com, na minha casa, chegam a trocar alguma informação com Sim, aconteceu? Catarina, eles relatam, principalmente na redação, que no final do pro das que o Proerdo, para quem não sabe, são 12 aulas, né, uhum. é uma hora e meia por semana, e, no final das, 10 a, das 12 aulas, eles fazem uma redação e eu deixo eles escrever o que eles querem. Uhum. Por exemplo, ano passado, teve o um relato de uma menina de 11 anos, que ela relatou na redação do ProErd que ela estava sendo abusada. Daí, dali a gente... Só que daí, quando eu fui ver, o processo dela já estava andando, eu falei com o Dr. Fernando, daí para dar uma, uma atenção nesse, nesse, nesse, nesse, nesse caso ali. Porque com você, anos. como sendo policial, eles confiam em você eles confiam. porque até as professoras vezes falam, eu estou o ano inteiro com eles aqui eles não me contam, daí chega o policial que eles contam, porque muitos ali eles veem o policial como super herói, né da te... idade é na de... quinta é série, é no quinto ano com 10, 11 ano. anos, porém o ProArde são quatro currículos, tem o do, do, do, do Educação Infantil, que é o PROERD Kids que é o, pre, o pré ano passado eu fiz com duas turmas, esse ano eu não sei se eu vou conseguir fazer, daí vai pro quinto ano sétimo ano, e existe o de Pais também Porém, o ProERD Paz, faz tempo que a gente não conseguiu aplicar. O ProERD Paz, muitos pais pensavam, ah, eu não vou lá, o policial vai querer me dizer que eu não posso beber, que eu não posso fumar. Uh -huh. Não é isso. O ProERD Paz, o objetivo dele é orientar como o pai ou a mãe irá seportar seu filho compensar pensar usar drogas. Uh -huh. E como prevenir também. Uh -huh. E o que, que você acha, assim, fora a falta de efetivo? É, o que, que a sociedade, a comunidade mafra poderia ajudar o ProERD? Quais são as faltas? assim, a Catarina, já foi mais dificultoso o negócio, sabe? Quando eu entrei, por exemplo, o leão aqui, que hoje todos os alunos de Mafra ganham isso já faz 10 anos, que aqui é o leão esse é teu, é tá? Fica de presente pra você já, ela, inclusive obrigada. a camiseta também. Ah, muito obrigada, ah, tipo a camiseta muito, aí. Pela, muito obrigada, adorei. Eu já eu tinha visto, eu já tinha, eu já tinha visto você na reunião da câmera, eu disse, nossa, olha que leãozinho. Isso aqui é pra chamar a atenção da criança. Exatamente. Que ela Porque, tem força. Exatamente. Porque o leão... É força, coragem, resistência. E é por isso do leão. E muitas pessoas acham, mas é só um bichinho de pelúcia. Vocês não têm ideia o significado. do significado para a criança que tem esse leão. Tanto é que quando a gente começa as aulas, são duas perguntas principais que eles fazem. A gente vai ganhar o um leão? Já matou alguém? Essas são as duas, as duas principais. Mas voltando à tua pergunta, até 2011, era uma criança por turma que recebia o leão só. Sim. Daí, em 2011, eu e a soldado Valdirene, que hoje está em Joinville, na Polícia Rodoviária. Ah, sim. A gente foi na Câmara lá, conversou, é. explicou o projeto e tudo mais. E pediu subvenção para comprar para todos. E, graças a Deus, desde 2012 desculpe, 2012 até hoje, todas as crianças ganham. Até aqui, eu quero fazer um elogio, um agradecimento aos prefeitos que passaram por Mafra. Não o prefeito atual, o, o, o que estava. Desde 2012 para cá, todos apoiaram e todos os vereadores também. Porém, para fazer a formatura deles, a gente precisa comprar prêmio para as crianças, camiseta para os professores, o som lá no dia da formatura, então tem vários, vários, digamos, recursos que a gente precisa. E hoje, para nossa alegria, os dois Cicobi, tanto o Cicobi Credi Norte como o Cred Planalto, nos ajudam, a Cressol, a Unimed, se eu esquecer alguém aqui, não brinquem comigo, tá? É os que eu lembro de. É de, decepção de ali, os... Isso. A Câmara de Vereadores que é, no caso o recurso vem deles também, o Poder Judiciário, inclusive o doutor André em 2000 e 2000, alguma coisa, que eu não lembro quando, a gente enviou um projeto lá, ele atendeu a gente prontamente para comprar esses materiais, porque tinha uma época, hoje não hoje, hoje o policial do ProAire tem a sua aventura, antes não, se ele quisesse dar aula, ele tinha que ir carro particular, tinha que pegar carona, e a pé tinha que se virar, Isso aqui, tipo você imagina lá em 98, quando começou em Santa Catarina, policial em sala de aula, a 98, a ideia é policial é para prender bandido. Então, ou seja, ali criou, uma digamos, uma resistência dentro da própria polícia. Mas isso, aos poucos, foi diminuindo, porque a criança que a gente atende hoje é um possível, perdão da palavra, entre aspas, é o bandido que a gente evita que saia amanhã. E você acha, assim, é, a droga, ela é um problema comportamental da pessoa? Porque a pessoa sabe que, que não pode usar e usa. Ou é algo, assim, da própria rejeição, ou a pessoa quer se sentir é, maioral, tipo, sofre bullying, alguma coisa assim, e pensa assim, ah, para mim ser da galera, eu tenho que utilizar a droga. No teu pensamento, por que que uma criança, uma pessoa vai ter o consumo, vai consumir a droga? Assim, ó, como o velho ditado, cada caso é um caso. Uhum. Mas eu digo genético, sim, é genético, isso tem visto pesquisadores que provam que é genético mas o grande causador, digamos, do uso de drogas é a vida social da pessoa se ela foi rejeitada se ela sofreu bullying algumas que foram abusadas algumas, eu diria, a maioria para acompanhar a galera entre aspas também, é a pressão dos amigos. Eu fiz uma pesquisa em uma escola algum tempo atrás e perguntei lá, foram 200 e poucos alunos desses 200 teve 30 Idade de 15 até 18 anos. 30 falaram que usaram. E a maioria deles falou que foi primeiro, primeiro colocado foi a pressão para agradar os amigos. E a segunda foi por problemas dentro de casa. Problema com o pai, com a mãe e tudo mais. Digamos, a curiosidade, só para experimentar, teve bem poucas respostas. Então o problema maior está, digamos, nessa loucura que a gente leva. Nós adultos levamos, nossos filhos levam, as crianças levam. Ou seja, chega uma hora que a pessoa não aguenta mais e vai procurar algo para, digamos, aliviar esse problema aí. Uhum. E você é a favor da liberação das drogas? Não, não sou a favor de nenhuma das drogas. É fácil de comparar isso, é só comparar com a bebida alcoólica ou o cigarro. A bebida alcoólica, ela é legalizada, só que olha quantos problemas a gente tem. O cigarro é legalizado, não existe o contrabando de cigarro, lá, o famoso cigarro do Paraguai. Continua o tráfego igual. E o grande problema maior hoje na nossa sociedade, eu digo para as crianças, adulto faz o que achar melhor, né? Cada um é livre. É o narguile e o cigarro eletrônico. Você e, falou que, tá, que tem crianças de, já no quinto ano que estão utilizando. No quinto ano, por exemplo, uma turma de 30, dois ou três ali vai dizer que já usou. Isso é os que dizem, que são corajosos em falar, né? Eu diria que teria mais, só que eles não falam. Porque que, qual que é a diferença do cigarro eletrônico para o cigarro normal? É o cheiro, que a pessoa coloca um perfume ali, uhum. é o, digamos, luzinhas lá, bonitinha, colorida e tudo mais, é o visual. É ali que é a diferença, porém as substâncias, claro, não são as mesmas, mas são praticamente iguais, a nicotina tá nos dois. É, tem alguns que tem nicotina e tem alguns que não colocam nicotina, né? Isso, uhum. É, mas eu penso assim, o um cigarro, por exemplo, diminuiu muito os fumantes, por quê? Porque foi proibido. Lugares antes que uhum. era fechado, todo mundo fumava, agora não, agora é proibido. Eu acho que o não, eu acho que dá uma segurada. Exatamente. Eu, eu também sou, não sou a favor da liberação das drogas, porque eu acho que não vai resolver. Ah, mas a maconha, é outra coisa que a gente sempre escuta, é, começa pela maconha? Geralmente sim, tem, tem alguns casos que vai direto lá para cocaína, e LSD e tudo mais. Mas geralmente a primeira droga é a maconha. Tanto é que pesquisas mostram que a droga mais usada no Brasil hoje é a maconha. É que ela é mais em conta? Ela é mais barata? É mais fácil de encontrar também. Uhum. Por exemplo, hoje tem a maconha sintética. Você pega uma folha dessa aqui, ó. Nessa folha você consegue colocar vários pontos da maconha sintética. Como é que o pai, a mãe ou até a própria polícia vai pegar a maconha sintética? É um pontinho de dois centímetros quadrados. É quase nada. Tem isso? Tem isso. E ela é mais poderosa que a maconha de Ela fica tradiciona. no papel no papel mas e daí a pessoa enrola no papel ou ela enrola ela coloca na língua Ah, tipo em, sublingual e, tinha, isso. e que nós estávamos falando ali que você falou e, é ver... e não, não que eu tô dizendo que é mentira né porque o que você fala tem que ser verdade né? <risos> mas em relação às drogas a maioria das drogas elas são descobertas através de estudo medicinal sim que na verdade a droga, a palavra droga, os alunos também perguntam, oh, a policial, por que, que na farmácia tal, está escrito lá drogaria? Sim. Vou ter que explicar para eles, não, a droga, qualquer substância que vai alterar o funcionamento do corpo para o bem ou para o mal. Por exemplo, o, o remédio, Se foi no médico lá, o médico receitou um remédio, só que ele vai escrever lá para você, tantas miligramas, tanto horário, tantos dias, aí vai ter que fazer bem aquilo ali. A droga é algo que é jogado sim e não tem. Não tem como dizer, ah, tá horário do. É tá bom, é ruim. Exatamente. Vai depender do efeito colateral. Vai do e, efeito. e daí, às vezes, o medicamento principativo é criado para uma, uma situação uhum. e depois é utilizado para outra. Exatamente. Através de estudo, as, as, as pessoas começarem a utilizar. Como, por exemplo, a gente estava falando agora aqui do carnaval. Canabidiol. Isso, que eu nem sei falar direito. Que é uma das substâncias da maconha. Isso, 400. é um princípio ativo isso. que tem na folha. Pelo que na. você me falou, isso, é isso. mais na folha, Aham. não é a folha, a folha, é a flor a que flor, tem. A flor, isso. A flor que tem. Ele é utilizado, a gente vende nas farmácias, que ele é, tem retenção de receita e tudo mais, para as pessoas que têm epilepsia ou estágio avançado de câncer, porque ele dá uma relaxada na pessoa, uhum. eu não sei assim bem o, como que é o mecanismo desse principativo, mas eu acredito que seja tipo assim para deixar a pessoa mais zen. Que nesse caso, quem vai determinar é o próprio médico, né? Sim, em gotas, se eu não Isso. me engano, ele é em gotas. Só que o que que a mídia, geralmente a mídia, as pessoas, os defensores do uso da maconha falam? Ah que o cigarro da maconha vai ajudar a pessoa com epilepsia. E é uma mentira. É uma das substâncias da maconha que ser estudada e comprovada pode ajudar. E também não é em todos os casos, né? Depende de para pessoa, pessoas ajudam, para pessoas não. Pode... Uhum. Nesse caso, só a favor, sim. Uhum. uso medicinal. Uso medicinal. Mas em, bem certinho, princípio exatamente. ativo. Com a... comprovação com científica, é. com tá... Agora, sabiar. não o cigarro, porque o cigarro, que nem você diz, o próprio cigarro é assim. É. Ele tem a nicotina, ele, uhum. tem, é, ele tem várias substâncias farmacológicas dentro do cigarro. E o que causa dependência é a nicotina. É a nicotina, exatamente. Inclusive, a pessoa para parar de fumar, então, que não é uma crítica, que a pessoa que fuma... A gente entende? É difícil parar de fumar. A pessoa que fuma, eu nunca fumei. Mas de pessoas que fumaram, dizem que tentou uma, duas, três, quatro, cinco vezes, dez e não conseguiu. Eu vou falar a verdade. Ai, ai, ai. <risos> Agora vem bomba. Ai, ai, ai. Eu vou falar a verdade. Eu fiquei dez anos. Toda vez que eu tava grávida, eu parava de fumar. Né? Eu Porque na minha, a minha idade aí, o povo era, era normal. Todo mundo fumava, né? Uhum. Era, tinha aquelas propagandas do Hollywood, do LM... se lembra do, das ah, propagandas é. lá, das musiquinhas dos rock? E daí eu me engravidava, parava. Porque sabia, né? Que não podia fazer mal pro meu filho. E daí, tá, voltava. Daí fiquei nesse meu segundo filho. Eu fiquei 10 anos sem fumar. E voltei. Agora estamos na luta aí para tentar parar. Porque a gente sabe... E além de tudo, o fumante, ele passa uma vergonha, porque ninguém gosta mais. É. Você tem que fumar escondido, Exatamente. mesmo porque ninguém atura mais, ninguém quer saber. E agora com o Covid, eu acho que bastante gente parou de fumar. Exatamente. Ficou com medo. E até uma crítica construtiva aos fumantes, que eu vou fazer aqui, até os alunos me passaram. O policial, eles falam assim, policial, você já notou uma coisa que a pessoa que fuma, ela terminou de fumar o cigarro, em vez dela procurar um lixo... Ela, ela joga no lixo. não. e deixa é, no chão? Deixa no chão. Porque o negócio é sempre... É, <risos> é, é, apaga o negócio e joga no lixo. Uhum, Mas ela tem muita poluição. Mas é que nem a pinga. Uhum. Eu acho que uma das maiores drogas que a gente tem que é liberada é o álcool. exatamente A gente vê a destruição dentro da família é, por causa do álcool. Uhum. Eu acho que mais que todas. Eu acho que, é a, que a que mais tem... Incidentes assim? É, é Em ocorre. casos. É a bebida alcoólica. Tanto é que muita, digamos, a legalidade, muitos legalistas que querem legalizar a maconha, eles usam o uso da bebida. Ah, a bebida causa bem mais mal. E é liberado. É, na já minha opinião, vamos legalizar, me, legalizar melhor a bebida, então. Então vamos dar, um, dar uma segurada na bebida. É, exatamente. Só que a gente sabe que aqui em nossa própria cidade, se vai um menor comprar em algum lugar no supermercado, como é que o supermercado vai ter o controle de menor comprando? Eles têm que pedir a identificação do menor. Se ele suspeitar que é menor, pede a identificação. Se ele não apresentar, o mercado ele é proibido de vender. Aham. Porque, no, no, no, digamos, no... no, no acho que escreveu o Estatuto da Criança e do Adolescente, se não me engano, que diz lá vender produtos que causem dependência. Ou seja, uma loja que vende o Tiner. Se a pessoa vender um Tiner para o menor, o Tiner vai causar dependência. Ele é um crime também. Aham. E tem esse controle, Marcelo? É difícil controlar, Imagina sabe? Imagina, do lojista estabelecimento comercial. Uhum. Vai da consciência do próprio lojista. Se ele sabe que vai para o menor e ele deve proibir, uhum. vai dar é consciência de cada um, é né? É que a gente sabe que a droga, que nem a gente tava falando, é um comércio, As, tem uhum. pessoas que ganham dinheiro vendendo droga, mas é uma situação complicada, porque tipo assim, você vai vender uma roupa, você tá alegrando, uhum. aquela mulher, aquela família, você vai vender a comida, você tá dando, ali, é, vendendo alimento, agora a droga, como é que funciona na cabeça? Você vendeu uma droga, você sabe que a maioria das pessoas, elas não vão conseguir utilizar... Ah, de boa, assim, que nem uhum. o pessoal fala assim, ah, uma vez por semana. Não, é que nem você disse, é genético. Então, é, a pessoa não consegue se controlar mais. Como é que fica na cabeça da pessoa você saber que você destruiu a família? Pois olha, Catarina, essa é uma pergunta que eu não sei lhe responder. Porque eu acho <risos> tipo, que a acho droga, que... você acaba destruindo uhum. a família. Que acho que depende muito da consciência de cada um também, né? O cara que, digamos, que entrou pro crime, entrou pro tráfico, se faccionou nessas facções criminosas que tem por aí, ele sabe que, digamos, retornar, digamos, para a vida do bem, é difícil. Sabe que ele vai pensar no bem e o mal pra, que ele está fazendo para pessoa? Ou aquilo ali é uma forma dele ganhar dinheiro mesmo? Pois é, mas aí carrega, você vai ter que carregar pro resto da vida saber que aquela pessoa, às vezes, quantos que morrem por causa uhum. de não conseguir pagar conta? Exatamente. Ou roubam? É uma, uma situação complicada. Aham. Uhum. Né? É, quantas crianças você já formou? Eu não fiz as contas, mas eu calculo que chegam em 5 mil. 5 mil? 5 um mil mais ou menos. aqui Mafra, aqui, Mafra nesses, de, nesses 22 anos, já foi mais de 16 mil. Eu tô desde 2010, então, nesses 12 anos, é uma, uma, mais ou menos uns 5 mil eu calculo, 5 ao mil. todo só que uma coisa interessante, Catarina que eu pro aqui, aqui as pessoas a olham assim ah, é só falar sobre drogas, não o policial estando na escola vai melhorar a segurança da escola, por exemplo a viatura está na frente da escola, por exemplo desses ataques que teve nas escolas aí, o que, que mudou de, de 4 de maio de 2021 para 4 de maio de 2022 vamos colocar aqui no nosso município o que, que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar que eu vejo, tipo assim, não tem, é algo que não tem como você prevenir. Não tem como você prevenir, tem, não tem como prever. Como é que você vai prever que, um, desculpa a palavra aí, alguém vai entrar numa escola lá Sim. e vai atirar em criança? Não tem como você prever. Agora, o que a gente pode fazer? Por exemplo, nas escolas. Quem sabe criar um plano de segurança dentro da escola? Por exemplo, algo simples. Por exemplo, uma chave na porta da sala de aula. Imagina você numa escola nossa aqui, Entra o um maluco lá, se a professora daquela sala tiver a chave na porta da sala de aula, ela pode trancar a porta, vai evitar que o, o marginal entre? Não vai, mas ele vai ter mais dificuldade para entrar. Uma barreira. Uma barreira. Até ele entrar, até ele conseguir quebrar essa porta para entrar. Por exemplo, imagina uma escola que tem 10 salas. Ele foi numa sala, tentou entrar e não conseguiu. Ele vai ficar tentando ali? Não, ele vai tentar ir para outra sala. E se a gente conseguisse colocar, por exemplo, em todas as portas uma chave? Deu problema na escola? A professora tranca a porta e fica com os alunos ali dentro. Ou até mesmo a gente criar um plano em cada escola de segurança, segurança da escola mesmo, dos alunos. Simular, quem sabe fazer um simulado, que nem nos Estados nos Unidos. Nos Estados Unidos tem, eles a gente vê direto nos filmes, né? Lá nos Estados Unidos eles fazem simulados do que vai acontecer. Por exemplo, você pega crianças do primeiro ano, que são os pequenininhos. Será que eles têm a consciência do que eles vão fazer se acontecer isso? Uhum. Um treino, eles já podem lembrar. Opa, aquele dia no treino aconteceu isso, então tá? vamos fazer isso. A professora, o que, que a professora vai fazer? Até mesmo a segurança externa da, das escolas, muros. Por exemplo, tem muitas escolas no nosso município, claro, vai depender do de recurso financeiro também. Mas, por exemplo, tem escolas que a pessoa deu dois passos, está dentro da escola. Uhum. Identificar melhor essas pessoas e tudo mais. Marcelo, e no caso, agora você passar uma mensagem para os pais que estão com problema com os filhos com droga. O que, que deve ser feito? que Uma, um, uma opinião sua é para você descobrir se teu filho está usando ou não drogas. Para descobrir, ver o comportamento deles, por exemplo, o aluno sempre teve notas boas, sempre teve a nota boa e as notas estão decaindo, sempre te seguia as regras de casa, não segue mais, troca o dia pela noite, no caso da maconha dá muita fome, a pessoa que usa maconha aumenta muito o apetite, você vai começar a comer demais. Pode ser até o um indício. Mas se o seu pai descobriu que o filho é dependente químico... Que é a palavra certa para falar, né? Que muitas pessoas falam assim... E eu condeno. Ah, o usuário... O drogado... O, o drogado, maconheiro, o noia. Tem a palavra boa, é, certa. O noia. É vamos Vamos usar a palavra dependente químico... Que na, no, no Código lá Internacional de Doenças... Está lá, dependente químico como uma doença. Nunca abandonar o filho. Que eu já escutei muito... dos pais... Ah, se um dia meu filho usar drogas... Não é mais meu filho. Eu expulso de casa. É o que o traficante está querendo. Ó. Expulsar ele quer de casa, roubar ele vai... da família. Exatamente, ele vai ter um aliado. Se a pessoa tiver esse problema, procura aqui. Nós temos a Atena, que faz um trabalho. Claro, ali é voluntário, né? Só a pessoa vai ficar se ela quiser. Mas existem clínicas. Até aqui eu gostaria de levantar até um... Digamos, um parênteses em Chapecó. Que o prefeito lá está usando o um internamento involuntário. Sim. Eu... Em parte, sou a favor a ele, porque tem pessoas que não, não, não, tem, não... tem... Não tem nem... É, a, parte, a parte cerebral, a pessoa já não tem mais discernimento. Uhum. Acabou... Né? A gente está vendo o caso aqui essa semana desse, uhum. desse rapaz que, que já faz mais de um mês, que está aí na cidade, que chutou os carros. Eu não sei se chegou a conversar. Cheguei. Eu se... não eu cheguei a conversar com ele. Ele não, não, fala, ele não uhum. fala, ele não fala, ele não consegue, não sabe o nome. A gente não sabe se é, se é alguma doença, alguma uhum. loucura, né? alguma doença, uhum. ou tem envolvimento com droga, não tem como a gente saber. Uhum. Só que não dá para a gente deixar assim e as pessoas do bem... Uhum ter que arcar pelo prejuízo. É exatamente. isso que você está querendo dizer para nós. E tipo só voltando àquela outra pergunta ali, os pais sempre procurar ajuda, procurar ajuda, apoiar, orientar, ser sincero, ser honesto com o filho. Ó, filho, filho eu o eu filho, o que é está acontecendo? Conta para mim. Isso eu descobri. Conta Tem que chegar amigo. já falando. Eu sou teu amigo, tô aqui para te ajudar. Uhum tipo chamar ele novamente pro seu lado é porque a pessoa sempre mente marcelo ela uhum. sempre diz eu acho que uma das eu assim é, vejo assim é que a primeira coisa que você começa a descobrir é a mentira uhum. a pessoa começa a mentir coisas que não tem nada a ver e depois começa a sumir coisas dentro de casa exatamente aí que tal esse é um ponto interessante também que começa a sumir sumir dinheiro Roupa. Roupa também. Os amigos que ela tinha antes não tem mais. Aham, digamos, começa... um fluxo de amigos ali. É, tá, os tá amigos, a gente tem que também acompanhar as amizades Isso. dos nossos filhos, com quem eles andam. Uhum. Porque eu acho que a amizade conta muito, que nem você disse. Exatamente. É, a pessoa acaba aquele ditado assim: a Maria vai com as outras. Exatamente. E a famosa pressão dos colegas ali, que é o grande, o grande problema. Então o conselho, voltando à tua pergunta, é ajudar. Jamais abandonar, que abandonar que Achar ajuda. que ah, não, tem, não tem jeito Ah, mas aqui que a sociedade vai dizer Que o meu filho é usuário não. Teu filho é doente, ele precisa de ajuda E você tá ali para isso Agora, qual é a pior droga? A pior droga, eu diria que Eu não sei classificar qual, qual, é, qual que é a pior Catarina Eu fiz a minha pós-graduação em dependência química uh -huh. tá? Eu sou formado em pedagogia também Ou seja, uh -huh. eu uni a pedagogia à dependência química é Cada caso é um caso não dá para dizer é a maconha é mais leve, a cocaína é mais grave. Mas eu digo na dependência qual causa a maior dependência? É a bebida alcoólica. Eu digo que é a bebida alcoólica. Mais que o crack? Mais que o crack também. Na minha na minha opinião. Uhum. Na minha opinião é a bebida alcoólica. Marcelo para terminar o programa qual mensagem você deixa para todos nós? Eu quero lhe dar primeiramente parabéns muito bonito o seu trabalho, a gente sabe que você veste a camisa, que você faz de coração, que eu vi, que nem eu falei para você, eu vi você na filmagem, num vídeo no YouTube, da Câmara de Vereadores de Mafra, o como você mostrou o projeto, a necessidade da Câmara a ser parceira do ProERD, a gente sabe das dificuldades, que a falta de, de pessoas, também tem a parte financeira, que vocês têm que correr atrás tanto que vocês têm vários patrocinadores como você falou é, qual a mensagem que você deixa para todos nós o porquê que você decidiu fazer esse trabalho e porquê que você quer que, que, que continue né? logo depois você se aposenta né? não vai ser eterno né Marcelo não. mas por que que deve continuar o trabalho do projeto porque eu vejo assim ó, não é porque eu sou pedagogo de formação que a digamos a solução para nossa sociedade está na educação Existe aquele ditado que o pau que nasce torto, morre torto. Eu discordo completamente. Se a gente conseguir mostrar para a criança, para o adolescente o caminho que ele deve seguir, ele irá seguir. A gente vai mostrar o caminho. Claro, como diz no ProERD ali, a decisão é sua. Então, o que, que eu digo para as pessoas? Confiem na polícia militar, porque além, antes de eu ser o instrutor do ProERD, eu sou um policial militar, eu estou ali fardado. E eu estou combatendo o crime de uma forma diferente, na prevenção... Para evitar que nossas crianças se tornem criminosos e tudo mais. Então eu falo para a população. Antes. Aqui eu vou fazer um, fazer um entre parênteses, Catarina. Antes das pessoas criticar a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Judiciário, o juiz o promotor e tudo mais. Procurem se informar para ver o que acontece. Por exemplo, no caso do nosso amigo lá, o chutador de carros. Muitas pessoas falaram: ah, mas a Polícia não fez nada. Uhum. Foi feito lá um termo circunstanciado porque o dano que ele cometeu ali. É um crime de menor potencial ofensivo. Isso, é menos de dois anos. Isso, menos de dois anos. Ou seja, não cabe prisão. O policial foi lá, pegaram o nome dele, certinho, foi marcada audiência e ele foi embora. Não tem o que fazer. Agora, ele tendo um problema ali, deve entrar assistente social, vai entrar todos os órgãos que possam ajudar ali. então é uma mensagem que eu quero dizer para os pais, principalmente dos alunos, que confiam os filhos a gente, que a gente quer ajudar os pais. Porque o PROERD dura três meses só eles não, eles são eternos para os pais. Muito obrigada, Marcelo, muito obrigada, fiquei muito feliz de você ter aceito. É, uma convidada falou assim, você tem que falar com o Marcelo. <risos> e como eu já conhecia você também, eu disse assim, não, Marcelo tem que estar tá lá junto, é um grande trabalho que você faz para a nossa sociedade. Muito obrigada mesmo e eu fico muito feliz de ter pessoas igual você junto no Projeto Leve, Proerte. Leve o um presente lá. Muito obrigada. <risos> Tchau, até a próxima. Obrigado. estaremos sempre à disposição. Quando quiserem falar sobre drogas e problemas de, sobre violência, estou à disposição. E já quero convidar os pais dos meus alunos que estão fazendo agora. Que é o SEMA, Mario Gelder, Colônia Rutes, Tenho Excelência, Monteiro Lobato. Esqueci alguém? Acho que não. Dia 24, a formatura. Depois de dois anos que a gente não fez formatura do projeto. Tomara que a pandemia permita, né? Mas acho que ela vai permitir. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada, Marcelo. Obrigadão. Tchau.